Fala pessoal, quem fala aqui é o Dr. Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo, médico do UFC no Brasil, bem-vindo todos os novos seguidores aí do nosso canal, obrigado pelos antigos seguidores, e hoje a gente vai falar de um assunto diferente, que não fala diretamente de medicina esportiva, como vocês já viram em alguns vídeos, e como eu sempre tenho muitas perguntas através do meu site, de redes sociais, é uma curiosidade muito grande das pessoas, dos novos médicos, dos novos nutricionistas esportivos, dos novos preparadores físicos, de como eu me tornei um médico do esporte, como eu cheguei no Flamengo, como eu cheguei até o UFC e como eu cheguei na própria Seleção Brasileira de Futebol. Primeiro de tudo, quem quer trabalhar com esporte como eu, e eu sempre tive esse desejo e essa certeza desde a faculdade, vocês têm que saber que isso não é uma profissão, é uma carreira. Qual é a diferença disso? Quando você busca uma carreira, envolve paixão. Quando envolve paixão, tem que ser algo que faz os seus olhos brilhar. E realmente, desde muito novo, trabalhar com esporte sempre me fez os meus olhos brilharem. Talvez porque eu tenha tentado ser um atleta frustrado e tenha tentado trabalhar e vivenciar o esporte de alguma maneira. E Deus me favoreceu com isso aí e eu consegui é, não ser um atleta, mas trabalhar com esporte. Então, no Flamengo eu estou há 16 anos. Eu comecei em 2002 como estagiário. Fui contratado em 2003, de 2003 para 2004. Comecei no futebol de base. Depois eu passei no esporte olímpico. No momento que eu estava fazendo a minha residência médica, os horários não coincidiam com os horários do futebol. Então, em 2004 ou 2005, em 2005 se eu não me engano, Fiquei um ano nos esportes olímpicos e em 2006, ou 2005, perdão, eu não recordo que já são 16 anos, voltei para o futebol profissional em 2006 e fui trabalhando, crescendo, até chegar ao chefe do departamento médico do Flamengo desde 2015, posição que é uma responsabilidade muito grande e da qual eu me orgulho e estamos fazendo um trabalho de uma implementação, de uma nova metodologia, de uma reestruturação, de uma profissionalização, do Departamento Médico de Performance do Flamengo desde então, o que realmente me traz muito orgulho, muita felicidade de ter participado disso, de já ter vivenciado isso e realmente me deu muita experiência para eu poder estar dividindo com todos vocês aqui. Eu não tinha nenhum padrinho no futebol, eu não tinha nenhum padrinho no Flamengo, então foi realmente ali. A gente vai estar falando para vocês em outros vídeos sobre as qualidades, as fortalezas de um bom profissional, de um profissional de sucesso. Eu acho que realmente resiliência, perseverança, foco, vontade, propósito, tudo isso foi importante para mim eu sempre tive isso desde muito novo e nada conseguiu me desvirtuar do meu caminho. Então, desde que eu entrei na faculdade, diferentemente da maioria dos meus colegas, que a grande maioria não sabia o que eu queria fazer ainda, realmente é muita coisa, eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com esporte, que esse era o meu sonho, que essa era a minha vontade, e realmente se concretizou. E em função do trabalho no Flamengo, bem realizado, do que a gente vinha fazendo, aconteceu o convite em 2007 para eu ir para a seleção, para a CBF, e desde então... Até 2012, até a Olimpíada de 2012, eu fui coordenador médico de todas as categorias de base, sendo campeão mundial sub-20 eh, em 2011, vice-campeão mundial sub-20 em 2009, campeão sul-americano em 2009, campeão eh, sul-americano e do pré-olímpico em 2011 e eh, em 2012, antes da Olimpíada, eu saí da seleção por alguns motivos, enfim. Mas foi uma ótima experiência, um orgulho muito grande também ter trabalhado com praticamente a grande maioria desses jogadores que hoje estão aí na seleção principal e que já eram grandes estrelas e grandes astros desde então. A minha história com o UFC também é de longa data, então eu estou trabalhando no UFC oficialmente desde 2011, mas eu já trabalho com atletas no UFC desde 2005. Então tudo começou em 2005 na verdade, quando eu fui convidado pelo Joinha, pelo Jorge Guimarães, que é muito conhecido no meio, e pelo Rogerão, o Rogério Camões. E o Joinha era empresário de alguns atletas, o Rogerão fazia preparação física e me convidaram para a gente abrir o primeiro centro de treinamento integrado no Brasil, que foi a Black House, em 2005. E por lá passaram grandes atletas como Anderson Silva, Minotauro, Rafael Feijão, Minotouro Pedro Rizzo, Vitor Belfort, Paulão, Arona, Jacaré. E através é, desse nosso trabalho, eu treinava jiu-jitsu quando era mais novo, então eu já conheci alguns deles e fui vivenciando esse mundo da luta é, no meu dia a dia, até surgiu o convite para minha felicidade, para minha honra, para minha surpresa, por eu já estar tá no meio, por eu já estar tá trabalhando com isso quando o UFC estava se preparando para vir para o Brasil pela primeira vez, isso em 2011. Eles me ligaram, porque tinha sido indicado o meu nome, eles estavam em procura de algum médico que tivesse experiência com esporte, que tivesse principalmente experiência com luta, com esporte de combate, e o meu nome foi indicado por algumas pessoas em comum, para minha surpresa, é, como eu falei, para minha felicidade, e receber uma ligação deles, e onde começou a nossa conversa é, para que fosse ali o médico oficial deles aqui no Brasil. E a partir daí a gente foi criando esse relacionamento Ajudei a implementar aqui a Comissão Atlética Brasileira de MMA, porque, como eu sempre falo, né o esporte já tinha deixado de ser um vale-tudo e já era um MMA, mas na parte médica ainda era um vale-tudo, porque quando eu assumi aqui, quando a gente começou a fazer as coisas, é, os eventos no Brasil não tinham nada, não tinham nada na parte médica, os atletas não faziam exame médico, não faziam exame de sangue, não tinha uma estrutura de acompanhamento e a gente começou a mudar tudo isso, realmente... Foi muito custoso, foi muito difícil e ao mesmo tempo é muito gratificante. Então eu me sinto super honrado, me sinto super grato por tudo que aconteceu na minha vida. E de hoje, está 16 anos no Flamengo, que para mim já é uma realização profissional, pessoal. Seu chefe do departamento médico do Flamengo. Sou gerente de performance do Flamengo, onde eu sou responsável por coordenar toda a comissão técnica, todo o departamento de performance, que é preparador físico, fisiologista, nutricionista, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, até para que realmente todas as áreas trabalhem de maneira integrada e que seja uma coisa transdisciplinar ao invés de multidisciplinar, ou seja, todas as áreas têm que falar a mesma língua, esse é um dos nossos grandes desafios. E graças a Deus hoje o Flamengo é referência em metodologia, foi considerado em 2016, 2017 e até agora como o melhor departamento médico do Brasil, sendo o clube da Série A que teve menos lesão em todas essas três temporadas, então isso realmente é motivo de orgulho porque até então quando tinha sumido o Flamengo era o clube um dos clubes, se não ou mais, que tinha mais lesão, mais casos de reincidência, mais atletas inaptos por causa de lesão. Então, realmente, é, para a massa rubro-negra, isso é uma responsabilidade muito grande e é uma felicidade uma realização. Eu que sempre gostei de luta, como eu falei, praticava, Tá chegando é, no ápice da carreira de que alguém pode chegar que quer trabalhar com a luta, que é o UFC, esse é o médico do UFC oficial no Brasil e em toda a América do Sul. Isso também é uma realização pessoal é, e profissional muito grande e também ter trabalhado na seleção eu acho que completa meu ciclo como profissional médico do esporte então essa foi um pouco da minha história e realmente eu deixo o recado aqui para vocês não foi nada fácil quem quer trabalhar com esporte é uma carreira como eu disse é dedicação é amor e perseverança resiliência acreditar confiar no teu potencial que você chega lá então como eu dei meu exemplo aqui eu mesmo como eu cheguei não teve nenhuma facilidade foi difícil Trabalhar com esporte é trabalhar fim de semana, feriado, abdicar da tua família, do teu lazer pessoal. Mas quando você chega no fim e tem um atleta que reconhece a tua importância, te agradece publicamente, quando você vê o teu trabalho sendo realizado, quando você vê que você está promovendo saúde e performance para esses atletas, isso realmente não tem preço. Então, é... para todos vocês que querem saber um pouco da minha história, aí vai, vamos estar tá falando um pouco mais nisso. Então, hoje vai ser uma coisa mais informal. A gente vai estar falando um pouco sobre minha história, do que, que eu acredito, de quais são as características que um profissional de sucesso precisa ter para chegar, o que, que é uma liderança nos processos, enfim. E espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, deixe aí sua sugestão, dê um like para a gente, se inscrevam no canal, que semanalmente vocês vão estar aí com a gente e a gente vai estar construindo isso aí junto. Obrigado a todos aí.